Agora é eu que posso cair aqui. Não, não, não. O senhor vai falar com a gente, presidente? É, é a última visita em Porto eu acho Velho. Que vocês por... tiverem uma pergunta muito inteligente para mim. É a sua quinta visita a Rondônia, é. Porto Velho. Essa vai ser a última. Vai fazer o de pescar aqui pescar tô aqui, tô aqui. Então bom, o senhor volta breve. Hoje, bom. Obrigado,